Aqui rodando. Boa noite, nós estamos de novo aqui. Boa noite, é uma engasgadinha. Estamos de novo aqui no canal da Concausa, mais um debate-papo com uma grande companheira de longa data nossa, Kelane Medeiros, que é secretária de Assistência Social de Nova Iguaçu. E a gente estava um pouquinho conversando antes qual foi a motivação da gente marcar essa conversa. Que é, muitas vezes, né nesse, nesse recontato que a gente tem feito com o Poder Público Municipal na Baixada, em algumas cidades, a gente percebe que as pessoas ainda desconhecem quais são os serviços e as políticas que estão, inclusive, funcionando ali, na sua cidade, próximo, acessível a elas, e é, elas não buscam, muitas vezes, a, o apoio dessas políticas. Então, Enani, primeiro, boa noite. Boa noite, Adriano. Obrigado aí pelo convite. Me sinto muito honrada de poder participar... É, com vocês aqui dessa dessa conversa, né? Você como você mesmo disse a gente é conhecido de tanto tempo, né? Um amigo aí de, de, de longas datas, de muitas militâncias, de muitas bandeiras de luta e eu agradeço muito a oportunidade da gente poder compartilhar os serviços de assistência social e serviços públicos aqui é, nesse canal. Ela primeiro assim, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você, depois a gente vai vai Vira dar pela conversa né, do, do, do tema de hoje. Aprenda um pouquinho, por favor. Então, é, é, eu sou assistente social, né, é, estou hoje ocupando né, o cargo de gestora pública na Secretaria de Assistência Social, apesar de ter o nome tão somente de Secretaria de Assistência Social, mas a gente, a gente acumula a política de trabalho e renda, segurança alimentar e direitos humanos, é, também está conosco. É, eu, eu, minha formação: eu tenho especialização pela PUC em Assistência Social e Direitos Humanos, eu tenho especialização pela Universidade do Grande Rio em Gestão de Políticas Sociais, é, venho de uma militância né, da sociedade civil no movimento de creche comunitária, qual eu me orgulho muito né, de ter feito parte dessa militância e, e continuo ainda né, militando pela política de assistência social, pelo fortalecimento do SUS, enquanto sistema único é, de assistência social. É, e, e eu acho que esse é um pouquinho de mim, eu estou nessa, nessa vida, nessa militância da, da política de assistência social, desde 1997, né, é, é, e assim, eu me orgulho muito de ter feito parte da construção é, da política pública e de ter chegado da gente ter chegado até aqui é, as duras penas, mas a política de assistência social, a política de direito e nós conseguimos é, fazê-la chegar até o patamar que ela está hoje ainda em construção mas a gente faz parte dessas então isso é um pouquinho de mim é, eu estou aqui monitorando também que é quem me olhar para os lados aqui, a gente está monitorando, espera que dê uma tossezinha Sempre assim, não tinha nada até agora, vai começa, começa a ouvir começa a tosse. Parece tudo. Né? É, é, a gente está monitorando aqui. E, Elane, a gente, um pouco antes de conversar, eu até, vamos dizer assim, admito cometi uma gafe e fazer uma referência que não era correta em relação ao que é o serviço social e o que é a assistência social. Né? A gente, Mesmo a gente estando no meio, né, tendo trabalhado com tantas colegas da área, eu queria que você faça um pouquinho dessa diferença aí, até porque eu não começo essa gafe novamente. É, é, é, isso é, isso é, Isso é muito comum, Adriano, é, é, é, no meio mesmo da, enfim, né, da nossa sociedade, porque é, a, a assistência social, na verdade, ela, ela, leva, ela carrega um ranço né, da filantropia, da caridade, isso é histórico, é, mas, graças a Deus, através da Constituição Federal de 1988, ela se torna uma política pública, é, composta pelo tripé da Seguridade Social. E o serviço social é o curso né, que a gente estuda há quatro anos para ser assistente social. E o assistente social é o profissional formado em serviço social e registrado no Conselho é, é de, de, de, de Serviço Social. Então, assistência social é a política pública, né, e, e serviço social é o curso, e assistente social é o profissional formado é, pelo serviço social. Tá? Então, a gente tem essa diferenciação aí. Então, assim, é, a gente, a gente, é muito comum às vezes a gente escutar assim, ah, eu quero fazer o curso, eu quero, eu quero me formar em assistência social. Você não, tem, você não se forma em assistência social, você se forma em serviço social. Né? E assistência social é a escolha que você faz de uma política pública para é, atuar nela ou não, enfim, porque tem outros campos é, para o assistente social também atuar. Adriano, você congelou aí, oi. Oi, oi voltou. Elane, voltou. Incrível é. É, que pareça, deu, caiu a internet aqui. É. Caiu mesmo. É, chegou, online tudo... Agora é, é difícil. É, mas não tem problema, não. Bom, Elaine, você falou sobre, é, sobre os SUAS. É, fala um pouquinho de maneira muito breve um pouquinho da história da formação do sistema único de, de assistência social como é que se deu isso né? como é que começou esse movimento né? e o que que ele que ele que ele é na verdade né? é a, a gente assim é, eu prefiro falar da constituição federal para cá né é, porque tá. na constituição federal é quem é onde a gente de fato se torna uma política pública de direito né reconhecida é, por esse país e reconhecida como é, é, as, as, uma das políticas compostas pelo pela, sistema de seguridade social, que é composto pela, pela saúde, assistência social e, e previdência social. É, e aí, ao longo dessa história, a gente vem é, o espaçamento para legitimar essa política, é, é, ele é um espaçamento longo. Né? A gente só vem ter, aí, em 1993... É, é, a, a promulgação da LOAS, né, que é a nossa lei orgânica de assistência social, e, e depois a gente vai ter em 2004 a Política Nacional de Assistência Social, em 2005 a primeira NOB, e aí em 2006 a NOB RH. Então a gente vem é, com, num espaçamento de tempo muito grande para construir, é, é, do ponto de vista legal, essa política. Né? Em 2011 a gente tem a alteração... É, da LOAS, através da Lei 2.435, se não me falha a memória, ela é de 2011, ela faz alteração da LOAS e nesta política, é, é, é nesta lei que a gente efetiva, de fato, os equipamentos, reconhecido equipamento da Política de Assistência Social enquanto equipamento público, Crase, CREAS, é, é, através dessa legislação. Então, a gente vê um espaçamento de tempo muito grande é, é, para a construção, de fato, e para a consolidação é, do Sistema Único de Assistência Social. Né? Então, é, é, e hoje, no cenário atual que a gente se encontra, depois de, de, dessa construção, depois de, de, de muita luta, é, inclusive onde o assistente social, de fato, é protagonista dessa política, ele é, é, foi através da militância do serviço social, através dos assistentes sociais, Claro que tivemos outras categorias participando de toda, todo esse movimento, mas foi através do serviço social, dos assistentes sociais, que a gente consegue é, legitimar essa política, enquanto política pública, de direito da população. Ela deixa de ser favor, ela deixa de ser caridade, para ela ser uma política de garantia de direito. Então, assim, é, é para quem dela necessitar. Queríamos nós que o nosso país hoje tivesse um sistema de, de, de políticas sociais que não necessitasse do acesso à assistência social. Mas a gente vê hoje, cada dia mais, o crescente da necessidade de ter essa política é, sobretudo consolidada, é, sobretudo cofinanciada, porque hoje a gente trabalha com um orçamento muito enxuto nessa política, e a gente vê isso, Adriano, na pandemia, a gente vê é, é, a, a, a política de assistência social como reconhecida como uma política essencial, contudo, vivendo um desmonte é, é, na sua totalidade, e aí a gente fala do campo federal e, e, e, e que vai rebater aqui no municipal. E o prejudicado nisso sempre será a nossa população usuária dos serviços públicos, né? Então, a gente vê a necessidade aí é, de continuar confirmando, afirmando e, e construindo o sistema único e fortalecendo ele, porque foi uma conquista, Ele se tornar uma política pública, é, é, é, o sistema, a política nacional de assistência social, e a gente não pode deixar isso de maneira nenhuma e é, por água abaixo, né? Se assim é, é eu acho que é o termo mais fácil para a gente compreender, né? Nesse momento. Você uma coisa importante que é a valorização do profissional e o outro olhar e entendimento também do profissional da área do, do, do, do, do desenho social. A gente tinha um entendimento muito, muito distorcido, né? Quase religioso, né? De, do, do profissional que trabalhava ali, não religioso estilo ruim, mas no sentido que as pessoas estavam ali uma dedicação sem, uma, sem uma, um aparato, uma normativa técnica, e sem aquela que se se doava no sentido né, de solidariedade ao outro. Não, a gente tem os profissionais cada vez mais capacitados, a gente já trabalhou com vários profissionais da área de assistência social, aprendi muito com esse pessoal, e aprendi principalmente que, ao contrário, de vezes, do entendimento que que é política de direitos humanos, que o pessoal coloca na área do conflito, e geralmente na área do direito, muito pelo contrário, esses mediadores, esse, a, a, a, quem opera na área do serviço social, na, na assistência social, em que é, eles são os principais mediadores de conflitos, até para que isso não se agrave e se chegue à parte pior, que, que é o entendimento, às vezes, de polícia de direitos humanos, que é a violência letal, a agressão física, entre outras é, situações. Mas você falou é, sobre as políticas, e a gente, é, como eu já conversei antes, eu sou um entusiasta, sou municipalista. A gente sabe que a política ela é executada exatamente nas cidades, nos municípios, onde chega até as pessoas. Em alguns casos, como o Novo que é uma cidade enorme, quase um milhão de habitantes, né, com um território gigantesco, é preciso também que é, essas políticas tenham os seus equipamentos, né? Também nos bairros, nas regiões. Criamos nós que houvesse mais equipamentos em mais regi regi regiões, mas sabe que sempre é possível. Eu queria que você falasse um pouquinho da Secretaria de Ciência, como é que é, primeiro, qual o nome completo da Secretaria, e quais são os principais equipamentos que essa Secretaria tem, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as políticas públicas, mas quais são os equipamentos que tem que as pessoas podem acessar? Ok. É, é, Adriano, a gente, no município de Nova Iguaçu, né, a, a gente já tem um estudo aí, é desejo aí do, do nosso prefeito Rogério Lisboa que a gente pudesse ampliar... Né, a rede socioassistencial, Mas a gente vem aí com um corte de financiamento federal, a gente vem com um tempo é, muito grande é, que não se abre oportunidade para novos equipamentos. Então, assim, a gente vem funcionando, sobretudo com mais de 70% de orçamento do Tesouro Municipal, e, e a gente sabe que o Pacto Federativo... Ele, ele, o compromisso é com as, as três esferas de governo, né e a gente vê hoje um momento muito complicado para a política de assistência social. Mas os nossos equipamentos, hoje, a secretaria, ela, ela mantém o nome é, de Secretaria de Assistência Social, foi um, uma opção nossa é, mantê-la assim, porque ao longo do, dos anos, a gente também carrega é, é, é, esse, esse, esse estigma, esse ranço, né, da gente trocar nome de secretaria o tempo inteiro, e você acaba não firmando ali é, é, a política de assistência social como uma das prioritárias é, é, da, da, da gestão. E aí a gente optou em manter o nome da secretaria, a Secretaria de Assistência Social, apesar de termos nela, na sua composição, a Secretaria de Trabalho e Renda, a Secretaria, é, é, a Política de Segurança Alimentar e a Política de Direitos Humanos hoje a gente atua é, com essas três políticas públicas dentro da nossa secretaria. Né? É, e a gente tem como equipamentos da assistência social, nós temos hoje 10 CRAs no município, e, e a gente optou é, por esses CRAs, ele, eles utilizarem nomes do que a cidade tem de bonito e de valor, né? para que as pessoas pudessem ter curiosidade mesmo de saber por que se chama... Crais Fazenda São Bernardino, por que, que é, chama Crais é, é, é, Machambomba? Por que, que se chama Crais Serra do Vulcão? Por que, que se chama Crais Fazenda Cabo Sul? Então, a gente, é, o, esses são os nomes dos nossos Crais, né? Estação Morragudo, porque a, a ideia é que a gente possa contar um pouco da história do nosso município, aquilo que o nosso município tem de bonito. A gente tem o Crais Águas de Guandu. Né, e a gente sabe que lá é, em Jardim Paraíso, é, quilômetro 39, a gente tem lá é, as lindas águas né, do, do nosso rio Guandu. Então, a gente precisa valorizar aquilo que a nossa cidade tem, e é a história que a gente está contando aí é, para a nossa cidade. Então, hoje a gente tem 10 CRAs, eles são divididos pelas unidades regionais de governo, é, é, o único território que possuem dois CRAs é, é, é, é a URG de Comendador Soares, porque a gente tem a divisão de Nova Era e Comendador Imorragudo, é, porém Nova Era pertence a, a, a, a, ao território, à a, a URG de Imorragudo, né? mas a gente tem hoje o CRAs Terras de Marambaia, que funciona lá em Marambaia, a gente tem o, o CRAS Fazenda São Bernardino, que é o CRAS é, de Vila de Cava. A gente tem o CRAS Bom Retiro, que é o CRAS de Miguel Couto. A gente tem o CRAS Monte Verde, que é o CRAS da Cerâmica, porque o Monte Verde é atrás da, do CRAS. A gente tem o CRAS Machão Bomba, que é o CRAS do centro de Nova Iguaçu, porque o Nova Iguaçu um dia se chamou Machão Bomba. né A gente tem... É, o CRAS Serra do Vulcão, que fica em Nova Era, de frente à Serra do Vulcão. A gente tem o CRAS Fazenda Cabo Sul, que é o CRAS que fica no Valverde, porque, historicamente, Valverde ali era a Fazenda Cabo Sul. E a gente tem o CRAS Águas de Guandu, que funciona lá em Jardim Paraíso, bem próximo às águas do nosso rio Guandu. E a gente tem o CRAS Estação Morragudo, que é Comendador Soares, e a gente tem o CRAS de Aus, que foi o único CRAS que a gente não conseguiu um nome histórico para o lugar. Nós tentamos, mas não conseguimos. Nós temos também quatro CREAS, né? e a diferença de CRAS para CREAS, né? é, é, o CRAS é um equipamento que ele trabalha é, a promoção, a proteção... CRAS, Centro de não, não. Referência de Assistência Social. CREA, centro especializado de assistência social. Inclusive o especializado, ele ele se refere tanto do ponto de vista de uma equipe especializada quanto do ponto de vista dos serviços especializados, né? Então, é, o Crais, ele trabalha na promoção, na prevenção do rompimento de vínculos, do fortalecimento de vínculo familiar e comunitário, é, do seu atendimento integral do ponto de vista da, do núcleo familiar. Já o CREAS, é, e, o, o CRAS também trabalha na oferta desses serviços sócio-assistenciais. O CREAS ele já trabalha quando há rompimento de vínculos, quando há fragilização de vínculos, quando temos situações de violência, quando temos direitos violados. Então, o CREAS trabalha nessa perspectiva. E a gente tem também o centro especializado em população em situação de rua, que é o Centro Pop. Hoje, nós estamos funcionando no antigo restaurante popular, ali na praça, na, na rodoviária, né? É, mas em breve, é, é, provavelmente ele vai tá, estar tá se deslocando de lugar, mas ali foi um lugar estratégico, é, nós atuamos ali desde o início da pandemia, junto com a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, através do programa RJ Alimenta, onde a gente serve café da manhã, almoço, lanche e janta para aquela população, Hoje a gente tem, o nosso atendimento chega em torno de, quatro, de 500 pessoas dia, tanto na parte da manhã, como na parte da tarde, como na parte da janta. É, hoje a gente tem mapeado cerca de quase 500 pessoas em situação de rua, e aí seja, por, é, são, os motivos são os diversos, né? a gente tem hoje todo tipo é, é, de situações na rua. A gente tem uma, uma coordenadoria de política para as mulheres que funciona na Terezinha Pinto. Nós temos na própria Terezinha Pinto o que a gente chama hoje um complexo de direitos humanos, porque a nossa diretoria de direitos humanos ela, ela funciona no prédio e aí ela coordena toda essa política de direitos humanos ali no prédio e onde a gente funciona em parceria com o governo do Estado, com o Centro de Referência de Cidadania LGBT, Baixada 3. A gente tem ali o NAVI, que é o Núcleo de, de Intolerância Religiosa. Nós temos o NANVIF. O NANVIF é um núcleo municipal. É, ele foi construído junto com o, a sociedade civil, dentre elas o Fórum Grita Baixada, é, onde nós conseguimos man, manter um atendimento. São vários núcleos, cada cras tem um núcleo, e mais o apoio ali da, da, do nosso Núcleo de Direitos Humanos, é, onde a gente atende as famílias vítimas da violência de Estado. Então, a gente tem feito esse atendimento, esse acolhimento às famílias, é, a gente tem trabalhado do ponto de vista, inclusive dos grupos reflexivos, é, no apoio psicológico é, para essas famílias. Nós temos ali também no prédio é, o Família Acolhedora, que é um serviço de acolhimento, né, um serviço novo, nós temos uma lei municipal, é, é, as famílias que inclusive nos ouvem aqui, se quiserem ser habilitadas para serem uma família acolhedora, né, hoje a família recebe um, um, um, uma bolsa auxílio é, para ajudar no sustento dessa criança, porque a proposta agora é a gente não institucionalizar, é que essa, essa criança possa permanecer num núcleo familiar né, ela possa continuar sentindo o afeto, o carinho de, de dentro de um, de um lar, de uma casa, não que os nossos serviços de acolhimento sejam precários, porque hoje eu acho que a gente tem um serviço de acolhimento muito humanitário, mas é diferente você estar dentro de uma instituição do que você estar dentro de, um, de uma casa, né, de um lar. Então, a proposta é que a gente deixe, passe é, por um longo período sem institucionalizar e sim acolher essa criança num, num lar. né? Esse é o desejo. E para isso, essa família também recebe uma ajuda de custo do Poder Municipal para criar essa criança. Nós temos hoje também seis casas de acolhimento. né? E a gente tem uma casa de acolhida é, para criança de 4 a 12 anos. Né? É nossa casa, é própria, é linda. Quem quiser visitar, só marcar agenda. Nós temos uma, um, uma casa de acolhida, que é a residência inclusiva para pessoas com deficiência. Então, a gente faz o acolhimento dessas pessoas. A gente tem é, a casa de acolhida da terceira idade, que inclusive é, se chama Dourados Laranjais, também se refere às questões do município, à história que o nosso município tem. É, o CAT é um, um serviço extremamente qualificado, acolhedor para os nossos idosos, nós só trabalhamos com idosos é, encaminhados pela justiça, porque são idosos que tiveram, de fato, é, os seus vínculos rompidos com o seu núcleo familiar. Então, a gente tem situações bem graves ali é, no nosso centro de acolhimento. E a gente também tem um centro de acolhida é, para adolescentes meninas. Então, hoje a gente tem essa casa, acolhemos só adolescentes meninas, porque os adolescentes meninos é a nossa parceria com a rede socioassistencial que é a Casa do Menor São Miguel Arcanjo, como também a gente tem a parceria com eles para os bebês. né? Então, os bebês de zero a quatro anos, é a Casa do Menor é a nossa rede de acolhimento. E falando da nossa rede também, a gente tem a Casa da Solidariedade, que é uma casa que divide a demanda da população em situação de rua conosco, né? a gente sabe que, é, muitas vezes, é, é, é, o usuário ele não se sente confortável por N questões de, de estar conosco no Centro Pop, então, ele automaticamente é encaminhado à Casa da Solidariedade. Então, a gente divide essa demanda com a Casa da Solidariedade. E a gente tem aí, recente, Adriano, implantado é, o núcleo de atendimento ao idoso e o núcleo de atendimento à pessoa com deficiência, que são dois núcleos que funcionam com o seu serviço principal, que é o, o, o benefício previdenciário. A gente sabe que, historicamente, a nossa população, para ter acesso ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é conhecido aí muito no jargão como Loas, né? O Loas é a lei, não é um benefício, mas as pessoas se acostumaram a dizer assim. É, e, a, e as pessoas pagam advogado ainda, ou pagavam advogado para ter acesso a esse benefício, que é um benefício de direito. Hoje, a, a Secretaria de Assistência Social, ele, ela presta total assessoria a esses usuários, inclusive em parceria com o INSS. Então, inclusive, nós, é, desde o preenchimento do, do formulário, dentro de, desde os pareceres, e laudos sociais que são necessários encaminhar, a inclusão no sistema, o acompanhamento no dia de perícia e o resultado do benefício. É feito pelo, pelos dois núcleos, tanto para a pessoa com deficiência, quanto para o idoso. Funciona lá na secretaria e, e a gente tem sido um sucesso esses nossos serviços. Bem como também na sede, a gente funciona hoje a secretaria de trabalho e renda, né, é, onde a gente tem um posto do Cine, é, que é, é o sistema nacional, né, de emprego, e tem sido um desafio muito grande, porque assim a gente sabe que historicamente é, a gente vem num desmonte muito grande da política de trabalho e renda. Há tempos a gente não tem uma política consolidada e firmada de trabalho e renda no nosso país, a gente sabe disso, e aí não é só uma especificidade do Rio de Janeiro, a gente está falando a nível de país mesmo, mas a gente tem conseguido avançar em algumas frentes, é, até pela facilidade que a gente tem hoje de trabalhar essas duas políticas, tanto assistência social quanto trabalho e renda, na mesma secretaria. Então, a gente tem, ao lado do CINE, a Agência Nova Iguaçu Deu Oportunidades, que é uma agência é, vinculada à assistência social. É, é uma agência que trabalha a inclusão produtiva. A gente apresenta na agência o mundo do trabalho, quais são as perspectivas de trabalho para essa população. Mas na agência, o usuário ele é acompanhado. Ele, ele a, a gente dá suporte na construção do currículo, no envio do currículo para a empresa, como ele vai participar dessa entrevista, ele já sai de lá sabendo qual é o perfil dessa empresa. Então, ele tem todo um suporte da nossa equipe. E, graças a Deus, a gente tem tido o feedback dessas pessoas quando são empregadas de dizer para nós, olha... Fui aprovado no emprego. Então, isso para a gente tem sido muito gratificante. Para além disso, a gente tem aí as parcerias né, com, com algumas empresas, com a CDL, com a Secretaria é, de Desenvolvimento Econômico, através do secretário Mário. E a gente tem feito algumas parcerias e tem avançado na perspectiva da inclusão produtiva, inclusive junto com a Universidade é, é, federal, né, com a, com, a, com a UFRJ. A UFRJ tem um projeto de extensão conosco, que é o estudo da inclusão produtiva e dessa temática, que é uma temática difícil de se discutir, é, a gente tem feito um estudo da inclusão produtiva no nosso município e, e eu acho que a gente tem avançado muito é, é, nesse ponto de vista. Firmado algumas parcerias, algumas frentes de trabalho que logo, logo vocês é, ficaram sabendo aí que estará nas nossas redes sociais as novidades a respeito aí da inclusão produtiva. E por último, que não posso deixar de falar, porque eu acho que é uma temática do momento, Adriano, porque foi o momento da pandemia, é, a gente teve um crescimento enorme, né, de insegurança alimentar da nossa população. A gente viu um desemprego em massa, a gente viu empresas se fechando, pessoas sendo mandadas embora por conta da pandemia. Então, a gente sofreu isso na pele, a assistência social, ela não fechou a porta a dia nenhum. É, se tem uma política que, que não trabalhou em home office, fomos nós, a saúde também, não trabalhou em home office, a gente estava na linha de frente, aí no combate mesmo, é, é, a, a, a luta da pandemia... E, e a gente viu aí o crescente da, da insegurança alimentar. Então, a Secretaria criou algumas estratégias no combate ou no enfrentamento, né, é, ou na minimização né, da pobreza é, nesse momento. Né? Então, a gente tem hoje o Banco de Alimentos, que é um equipamento público, é, onde a gente trabalha em parceria com as organizações sociais, mas a gente tem é, o projeto que é municipal, que é o programa da primeira infância protegida na assistência social. Então, tem o tem um acompanhamento domiciliar dessa, dessa das crianças de 0 a 6 anos, quanto das grávidas. E dentro do projeto do PIPAS, que a gente chama de PIPAS, que é a sigla dele, né? Dentro do PIPAS, a gente tem o Mamãe Presente, onde as gestantes são acompanhadas e durante o ciclo de acompanhamento delas, no finalzinho do ciclo, ela recebe o um enxoval para o bebê. A gente tem é, é, o cesta verde, que inclusive amanhã nós estaremos distribuindo o cesta verde, se Deus quiser. O cesta verde é uma cesta de frutas, legumes e verduras para a nossa população, porque é, é, são ingredientes que não compõem uma cesta básica tradicional, né? e a gente sabe é, que nem só de arroz e feijão viverá o homem, né? a gente precisa de outras coisas, e esse projeto da Cesta Verde muito nos orgulha também é, poder participar, é, ter esse projeto na nossa secretaria. A gente dentro do Pipas também, a gente tem o Paternidade Responsável, que aí é um tema, inclusive, que você gosta muito, Adriano, que é a gente discutir a paternidade, né? a gente é, é discutir isso, é a violação do direito das crianças de não ter o nome do pai na sua certidão, ou não ter o seu pai é, biológico, e muito menos o afetivo reconhecido como pai. A gente tem dialogado aí com as escolas, e isso tem sido um sofrimento para as nossas crianças, é, é, não poder apresentar alguém como, como seu pai, né, independente do, do, do, do, de se, seja sanguíneo ou seja afetivo. Então, a gente tem trabalhado isso, que é o fortalecimento de vínculo da paternidade. Né? Então, nós temos incluído o nome de pais nas certidões de nascimento dessas crianças, e isso tem trago resultados positivos do ponto de vista psicológico das nossas crianças. A gente tem visto o, o avanço é, é, em relação a isso. A gente, junto com o Tribunal de Justiça, a nossa equipe participa do projeto Amparando Filhos, que junta todo esse contexto, né, que é a questão da paternidade, da maternidade. Então, isso tem sido é, algo bem gratificante para nós. Inclusive, a gente já tem um book dos pais ou, é, é, que, que desejaram reconhecer os seus filhos, tanto pais biológicos como pais afetivos, que hoje é possível. Inclusive, hoje é possível... É, a criança é, ter o nome de dois pais, inclusive na certidão, seja ele o afetivo e o biológico, né? Se for decisão deles, de mesma forma, seja a configuração da família, se ela não for casal heterossexual, se ela for um, um casal homossexual, da mesma forma, ela tem o direito de ter ali o nome é, ou de duas ou de duas mães ou de dois pais. É, nessa certidão. Então, nós temos trabalhado isso, que é a garantia do direito, é, sobretudo o direito de existir, porque a gente passa a existir através de um documento civil, né? no nosso país é isso, você passa a existir quando você apresenta o seu documento civil, e o documento civil que você diz que você existe é a certidão de nascimento. Então, a gente tem trabalhado é, nessa perspectiva, tem sido muito gratificante, e, e, e só para finalizar e para nos orgulhar, né, a gente, nós temos o primeiro é, serviço de proteção social básica e proteção social especial no domicílio do Estado do Rio de Janeiro, né, que, que é o serviço tipificado, ele está na tipificação nacional dos serviços assistenciais, que foi uma tipificação é, onde define o serviço da assistência social. Isso acontece em 2009, né, que a gente consegue estabelecer quais são os serviços da assistência social de fato, né, porque a gente, historicamente, a assistência social era aquela que o que ninguém faz, é a, joga lá na assistência, a assistência tem que fazer. Então, não é assim, a gente tem serviços específicos, né? E a tipificação, ela, ela, de, ela, ela define isso para nós, ela, ela nos, nos normatiza isso. E aí, a gente tem o PSB no domicílio, que é um atendimento específico para idoso e para pessoa com deficiência no domicílio. Então, é, é esse usuário que não pode chegar ao equipamento, o equipamento vai até ele. Então, aquilo que a gente oferta no equipamento para idoso e pessoa com deficiência que não consegue acessar o serviço, esse serviço vai para a casa dele. Dentre esses serviços, os de convivência e fortalecimento de vínculo, as oficinas culturais, esportivas, também vão para dentro do domicílio. E aí, hoje, orgulhosamente, a gente disse que a gente também tem nos nossos equipamentos as oficinas de geração de renda, né? A gente tem alguns CRAS, isso aí está no nosso é, Instagram, nas nossas redes sociais, a divulgação do que a gente tem nesses equipamentos e, graças a Deus, hoje, a gente ainda precisa avançar. Nós ainda precisamos melhorar. Mas é, do que nós pegamos, né, do, é, no início do governo é, do, do Rogério Lisboa, quando a gente iniciou a gestão, e a gente hoje com muito orgulho diz que a gente, o avanço que nós tivemos na política de assistência social foi um avanço significativo. Eu sou suspeita a dizer porque eu sou a secretária e eu vou sempre defender. O, o melhor serviço aqui para nós. Mas convido a todos a conhecer aí os serviços da assistência social, visitar os nossos equipamentos, eles estão abertos à visitação, né? e eu acho que isso é importante, porque é, a política ela é construída a, a várias mãos, dentre elas, é, o usuário, ele é também protagonista dessa política, e é para ele e por ele que nós estamos lá. Então, que ele possa acessar o serviço, que a sociedade possa conhecer e nos ajudar aí a divulgar. Acho que é um pouco disso tudo aí. Eu gosto de falar bastante, Adriano. Olha, me... Não, graças... eu te agradeço muito, Elaine, e tenho muito orgulho que, que na cidade, apesar de eu me considerar um cidadão baixado, achar que toda essa região que é meio minha área, é sou de Nova Iguaçu, e eu sempre torço pelo melhor para todos os lugares. Eu fico muito feliz. Por exemplo, eu mesmo, apesar de ter uma relação de amizade, de convívio, de respeito profissional e militância, eu mesmo estava a par de toda essa rede foi montada. E que é muito importante a gente expor isso, Elaine, né, porque é, a falta de informação, a falta da, da, das pessoas, né daquele comum, da pessoa que tá lá na ponta, que a gente mais precisa, e você sabe tanto melhor do que eu, às vezes pessoas passam passa naquele. Depois vamos mandar o endereço ali da, da onde está a secretaria, né? Passa uhum. naquela esquina, que está cativizada, as pessoas às vezes não entram. Nós já tivemos várias situações de procurar a instituição e não caminhar mais duas quadras, três quadras e entrar numa Fundação Leão 13, ou no centro, no centro Pop, que funcionava perto da nossa instituição na época, né? na antiga sede da Concausa. Então, eu acho que um dos papéis nossos, assim, olha, gente, tem política pública, está aí, ah, duras penas, ou, enfim, está sendo. Tá sendo Construída constantemente, consolidada Então assim, fico muito feliz de saber isso tudo Inclusive, eu acho que vale a pena Outras conversas que a gente possa vir a ter Para entender claro. detalhes sobre cada traçado desse Claro. É, isso é importante a gente debater Cada política dessa que existe Para as pessoas se apropriem e cobrem também né? Mas antes de cobrar, saber se elas existem Como está funcionando A gente queria só falar um pouquinho do pessoal Que está mandando mensagem aqui O Rogério Não. Bernardo a Thaísa Miranda, o Bruno Macena, o Sandro Vieira, a Adileia Félix, eh, Rogério Bernardo, eu falei, Gisele Conrado, Cleide Sanzi, eh, Luiz Rabelo, Cássia Rocha, Marcos Paulo, Luiz Rabelo, já foi, eh, Ilma Gomes, Dandara Correia, Edileia Félix Miranda, Geise Conrado... Dilé foi minha tá. aluna, beija um beijo, Dilé. Ela falou aqui, tem um monte... Aqui a gente está no horário avançado, não vai dar para a gente falar, tô, tem um monte de gente que agradecendo. Rogério, coordena a agência. Sandro trabalha também na agência, inclusive tem um projeto maravilhoso para a juventude. É, Sandro está nele também, juventude protegida na assistência social, que eu não falei dele, me perdoe, hein? Nada. É, a Dilé fez, Thaísa Miranda, Emanuele Cavalcante, Cleide Santos já falou... Então, assim, eu acho que, o, o, o, Elane, que a gente pode até sazonalmente tal, marcar uma conversa, a gente combinar, pra, independente de hoje você estar no poder público, para como profissional a gente expor, né, detalhar o que, que são essas políticas para cidades que tenham né, ou não tenham, se, é, é trocar essa informação, é contribuir com, com os nossos, porque não há, não há fronteira né, quando você tem um caso de violação para situações de vulnerabilidade. E falando um pouco sobre a questão de vulnerabilidade, queria que você detalhasse um pouco mais a questão da área de trabalho, porque a gente passou, passa ainda por uma crise é, decorrente, a uma série de motivos, mas muito agravada pela questão da pandemia. Né? Todo mundo tem gente que perderam pessoas e que, para além dessa grande perda, né? pessoas, tem essa discussão entre o que era mais válido, manter o CPF ou o CNPJ. É uma uma discussão horrorosa que, lamentavelmente, foi colocada na sociedade e que, na verdade, a gente está dentro de uma grande tragédia nacional e que, esse momento que era mais necessário, a solidariedade, a gente fica em discursos antagônicos e que, na verdade, só tem um lado que perde, somos nós, e somos moradores, principalmente em lugares como a Baixada Fluminense. Então, a gente teve muita gente que perdeu o emprego, muita gente que tinha seu trabalho informal ou tinha um negócio, tinha um pequenos empreendimentos que passaram dificuldades grandes. E, e aí isso aumentou muito né, esse nosso abismo de desigualdades e criou essa, essa situação de agravamento do acesso ao trabalho ou mesmo a geração de trabalho e renda. Eu queria que para a gente encaminhar, para a gente não, não demorar muito, a gente depois pode voltar, marcar outras conversas. Né? Claro. Até eu quero pedir uma desculpa para o professor Peter Sana que eu, ele pediu para participar da live, para conversar com a gente, só que, como nós falamos antes, cheguei em cima da hora aqui e tal, e eu não mandei o link para ele, não falei para ele participar. Eu peço desculpa ao Peter. Aliás, o Peter foi um grande provocado. O Peter é professor de História e Filosofia. Tá fechando o doutorado dele, Elaine, sobre a produção intelectual do Dom Adriano Hipólito. Não Ai, sobre história, bacana. mas o que que o Dom, Dom Adriano escrevia enquanto artigos, enquanto poesia. É muito legal. E o Peter é um grande amigo nosso. Ele provocou, inclusive, que a gente retomasse uma frente de trabalho, que é o Memória e História. Então, peço, desculpa, o Peter, ele queria estar conversa conversando com a gente aqui, eu, eu é, cometi essa indelicadeza com ele. Mas, olha só, Elaine, falando especificamente sobre a questão dessa frente do acesso ao trabalho, geração de trabalho e renda, é, conta um pouquinho disso daí, para a gente ir encaminhando para o final, como é que está funcionando isso lá na Secretaria. Depois a gente vai ter outras oportunidades de falar de outras políticas, mas especificamente dessa. Claro. É, a gente, eu já, eu já falei aqui, a gente tem hoje o, o posto do Cine, né, ele é coordenado lá pelo seu Edson, um parceirão nosso lá, um trabalhador incansável, junto com a sua equipe, é, e aí ele trabalha em conjunto com a agência Nova gosto de Oportunidades, onde o nosso pessoal tá aí, né, assistindo, é, a gente tem o Banco Nacional, o Banco de Empregos, né, então a gente faz o cadastro diário, surgem é, é, vagas, o Adriano, é, de trabalho, e a gente tem uma dificuldade muito grande, que é agora a nossa luta, é o que a gente está tentando aí com o Sistema S, e, e, e aqui eu quero até agradecer é, a Cláudio Rosenberg, parabenizá-lo, que hoje é aniversário dele, né, do, do presidente da CDL, e tem sido um grande parceiro da gente, quem tem feito aí uma articulação junto com o Sistema S para nós, é porque a gente não tem, muitas vezes, mão de obra qualificada para as vagas que aparecem no mercado de trabalho. Então, lamentavelmente, às vezes acontece isso, de ter empresas que nos procuram, que cedem as vagas, e a gente não consegue preencher a vaga, porque a gente não tem no nosso banco de dados é, pessoas naquela qualificação. Então, a gente tem feito hoje um trabalho, que é, por isso a agência é importante, porque a agência escuta... Esse usuário, a gente, a gente escuta esse trabalhador, entende qual que é a demanda dele, qual é a dificuldade dele, do ponto de vista da qualificação profissional, para que ele seja qualificado, para que o, no, o que o nosso mercado de trabalho tem a oferecer, a gente consiga atender esse trabalhador. Então, tem sido um conjunto é, entre a política de assistência social e a política de trabalho e renda do ponto de vista da qualificação profissional e do encaminhamento é, é, ao, ao trabalho e renda oficialmente. A gente tem tido resultados e confesso a vocês que no dia de hoje, quando eu recebo a mensagem de que um foi empregado, eu me dou por satisfeita, porque é um momento difícil demais da gente falar da empregabilidade, sobretudo do, do, do trabalho formal. Então, a gente tem conseguido aí, com muita dificuldade, é, abrir essas frentes, e quem quiser, o CINE funciona todos os dias na, na sede da Secretaria de Assistência Social, que fica na rua Doutor Luiz Guimarães 956, é, é a rua da Fornecedora Chatuba, né, eu faço aí a propaganda da chatuba sempre, que eu dou essa como referência, é um prédio de esquina, é um prédio bem grande, e o CINE funciona todos os dias, e a gente faz ali o cadastro do emprego, a, encaminha para a agência imediatamente, a agência faz o acompanhamento, a agência tem um, um, um instrumento chamado PIA, né, que é o acompanhamento individual do, do usuário, e ele é acompanhado desde esse primeiro processo até, se Deus quiser, a finalização que é o, o emprego dele. Então, eu também não posso deixar aqui de falar do NAC, me perdoe, rapidamente eu falarei, Adriano, mas o NAC, porque ninguém faz nada nesse mundo sem documento, e o NAC é o Núcleo de Atendimento ao Cidadão, né, hoje dirigido aí pela Laila, né, e que é uma grande parceira nossa, é funcionária da secretaria. A gente tem parceria com a Defensoria Pública, nós temos parceria com a Secretaria de Estado de Transporte, onde a gente ali tem o Detran, posto do Detran. A gente faz identidade, a gente tem ali o Vale Social, que é a garantia é, do direito do transporte às pessoas é, que precisam fazer tratamento de saúde, as gratuidades. É, para a certidão de nascimento, as buscas de certidão de outro Estado, é KINIS, é habilitação para casamento, a gente tem, enfim, tudo que é do ponto de vista é, é, da documentação civil é, trabalhado ali no NAC, bem como é, as, os pequenos processos que a gente tem acesso junto à Defensoria, porque a Defensoria é, é a nossa parceira. E, e a gente também não pode deixar de falar do trabalho é, é, do Comitê de Subregistro Civil, que hoje a presidente é uma servidora, é a Cileide, e a gente, por incrível que pareça, a gente ainda tem no nosso município pessoas que até o dia de hoje não foram registradas sequer pela primeira vez, sequer conhecem seus pais, sequer conhecem suas histórias, e a gente tem conseguido aí através do comitê... É, é, dar a cidadania, né, conceder a cidadania efetiva a essas pessoas que é, sobretudo, de direito delas. Né? E aí eu faço a propaganda aqui do artigo que, que eu escrevi e está publicado pela PUC, né, que é o direito de ser pessoa, que é onde a gente estuda aí, é, o, o direito de existir, que existe através da certidão de nascimento. Isso é um pouco dos serviços que a assistência social tem, que com certeza eu esqueci de alguma coisa e depois alguém vai puxar minhas orelhas aqui. Elaine, é, muito obrigado. Esse aqui, eu que agradeço. Eu que é a primeira de, eu acho que, várias conversas, é, e é interessante assim, né? Às vezes, os mais próximos, a gente vai não, não buscando. Como é verdade. Falei, agradecendo, né? Que bom que é, por exemplo, a situação da conversa correndo a trigo, você, poxa, tem Elaine... Tem outras, tantas pessoas que estão no poder público, que eu acho que antes mesmo da, da cobrança, eu acho que o papel da gente que está metade no poder público, metade no movimento social, mas enquanto o movimento social, e como esse mediador, eu, pelo menos que eu pretendo ser como um articulador dentro desse, desse, desse meio, é fazer com que promover que essas, essas políticas que existem, né, mostrar para as pessoas que elas existem, né, contribuir para de alguma forma para que elas é, funcionem de maneira melhor, que haja uma troca de informações, porque é, eu considero essa nossa região como uma coisa única. A Baixada Fluminense, eu considero, apesar de umas distâncias, né, como uma, uma coisa muito... É, é um território com uma característica muito específica. Então, eu acho que, quando a gente tem bons exemplos, principalmente na política pública, como está acontecendo aqui no caso do Novo Iguaçu, a gente tem que dividir isso não como uma disputa política, e sim como um exemplo que a gente pode pegar e se adaptar conforme cada território. Bom, apesar de sermos muito parecidos, cada uma cidade tem suas características. Então, a nossa vontade aqui é fazer exatamente essa ligação, essa interlocução, porque muitas vezes a gente, que é... já esteve dois lados do balcão, a gente tem aquela batida diária e não consegue falar com, com o vizinho, dividir, ou até consultar. Então, eu acho que é um papel da sociedade civil como todo, não só da cobrança, daquela que a gente tem que cobrar, de fato, com a sociedade civil, é de você dividir as boas práticas, né, da, dos, dos saberes, das experiências. Né? Então, eu acho que é, essa conversa nossa aqui é a primeira de várias, né? porque é muito necessário a gente detalhar. É, eu mesmo não tinha é, conhecimento da vastidão dos serviços, da vastidão dos serviços são oferecidos por essa política, nem quais são os serviços, com é essa vastidão também, que bom que está acontecendo, que a, que a Prefeitura de Nova Iguaçu, através da Secretaria de Assistência, está oferecendo para a nossa gente. Então, eu que queria te agradecer muito mais, agradecer a todo mundo que está mandando a mensagem aqui. E, e, e aquece o coração nessa noite fria, essa nossa conversa, tá bom? Então, Lani, Eu quero dar um beijo aí meus, meus ex-alunos que estão comigo aí, tá? Obrigado aí, eu mandei... Tem um, a um monte gente, de um gente bom, que depois bom. você vai ver. Um é, que bom, a gente tem um grupo até o dia de hoje da tá minha frente. primeira turminha. Então, lá, obrigada, é gente. Só mais uma vez, passa novamente o endereço lá do, do, da Secretaria de Assistência, por favor. Ok. E se é, tem algum do... telefone, de, eu pego, por favor, é, o endereço se tem algum telefone central que possa, possa ser dividido, se tem isso ou se, se realmente está muito segmentado. Se alguém que tiver aí da secretaria me lembrar e o telefone <risos> lá da recepção, me fala, é que porque eu, eu não pula, tenho. Pula essa, pula essa parte, pula essa parte. Então, não, não. fala só novamente quando é... é, é recepção do endereço, eu favor. não tenho. É, então, o bom, endereço não, não é, é Rua Doutor Luiz Guimarães, 956, é, na Rua da Fornecedora Chatuba. É a antiga Rua 13 de Maio, não tem erro, Tá? Bom, gente, muito obrigado. Elaine, obrigado. Obrigado, obrigado a vocês. mesmo. Vamos obrigado falar aqueceu o coração, o coração hoje. E a gente, daqui a pouco, daqui a pouco, a gente fala aqui depois de encerrar a live, tá bom? Tá, gente, Joia. Muito obrigado a todo mundo que está ligado aí. E obrigado vamos compartilhar, lembrando que esse conteúdo ele vai ficar disponível aqui no Facebook da Concausa. Também, posteriormente, o mesmo vídeo vai estar no canal Coisas Boas da Baixada, vai ser repostado lá. Esse mesmo vídeo também vai para o YouTube da Concausa e para o IGTV do, do Instagram, tá bom? E, posteriormente, alguns assuntos aqui segmentados vão estar em vídeos menores, até que as pessoas possam dividir isso com outras pessoas, né? que a gente possa espalhar esses vídeos, né? falando sobre as políticas de assistência que a gente tem aqui na cidade de Nova Iguaçu, que é na nossa Baixada Fluminense. Gente, muito obrigado e boa noite para todo mundo. Obrigada a todos. Obrigada, Adriano.